Tim, tim por tim, tim histórias contadas tim, -tim por tim, -tim. Isto vai ser uma semana quase de terrorismo a esta hora, porque só vamos falar de coisas doces durante esta semana. A minha convidada já tem dois volumes escritos sobre a doçaria portuguesa, um sobre o Norte, outro sobre o Sul. Chama-se Cristina Castro e qualquer dia acho que é capaz de aparecer por aí mais outro. Falta aqui o centro, digo eu. Olá Cristina, bom dia. Bom dia, e é, falta as ilhas. E as ilhas também, depois a seguir. Pronto, isto é um manancial. Depois podemos ir ainda de região em região, é? podemos, podemos fechar ainda mais e ir apurando. Há muitas diferenças nos doces. Vamos, vamos falar ao longo desta semana de, alguns, de algumas diferenças que encontramos de norte a sul. Vamos começar uh, pelo, pelo maçapão. Maçapão também, que também que lhe é aquele chão, ou não? Erradamente. É, é, é, é Maçapão pode ser escrevido de duas maneiras. Uh, com C de cedilha ou com dois S. O, o maçapão é, é uma palavra... Um, em princípio, árabe, um, mas quem popularizou a palavra e chegou até nós foi através dos italianos, do Mar Zapani, e depois ah, okay. através dos castelhanos também. Um, e, e curiosamente, as primeiras referências que há do maçapão não se refere ao maçapão propriamente doce, mas sim ao recipiente, ao vaso ou à caixa em que vinha um doce de amêndoa, a qual começaram a chamar maçapão. Por isso, o maçapão possivelmente ganhou o nome. Uh, não é o nome propriamente do doce Mas primeiro é o nome da caixa onde esse doce era vendido E os árabes quase na origem de tudo se formos, se formos ver bem Mais ou menos, mais sim, ou menos. Mais Os romanos também têm sou... Também têm qualquer coisa aqui a acrescentar, sim. felizmente na, na nossa civilização Nós uh, pensamos sempre nesses pequenos doces também, Alguns muito bem decorados São sim. pequenas obras muito fofinhas e muito sim, queridas não é? sim, sim, sim, sim, sim E depois a uma altura começou também a servir muito para cobrir os bolos Uh, sim, isso, isso foi logo também desde o início, sobretudo os franceses viram aí uma, uma boa forma de cobrir bolos e, e depois de, de, enfeitar, de enfeitar os bolos, porque é uma massa muito maleável que permite de facto fazer, mas já os árabes faziam uma sapão em forma, sobretudo peixe. Já eles faziam isso. E aliás, hoje formos a um, a um país árabe, é isso que a gente vai encontrar. Vai encontrar também muitas formas, frutos, uh, animais feitos em maçapão e decorados e pintados, muito muito interessante. Portanto, não é de estranhar que encontremos mais a sul Não, não é de estranhar, não. Ali a proximidade que os vizinhos têm. <risos> mas, mas acaba sempre por haver outros doces com maçapão para, mais para o norte. Têm outros nomes, uh, chamam-lhe massa de amêndoa, aliás, no Algarve também há quem chame o doce fino do Algarve. Um, há, há também os queijinhos, mais para o alentejo. Uh, Fala-se muito dos queijinhos, que no fundo é maçapão com, com doce de ovos lá dentro, não é? Isto pois... vai ser uma semana tão difícil uh, <risos> acordar, a falar destas coisas boas. Amanhã, curiosamente, não falamos de maçapão, mas falamos de, de um bolo de massa de pão, que é outra coisa completamente diferente. Completamente diferente. Deixamos para amanhã? Muito bem. Está combinado. Obrigado, Cristina, Cristina Castro. Tintim por tintim. Histórias contadas tim-tim por tim-tim.